Oi, gurias! Tudo bom? Tô aqui hoje pra gente fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um Organize Comigo ou um vlog de organização. Eu tô aqui no meu aquário, vocês não têm noção da zona que está atrás da câmera. Eu trouxe tudo que eu tenho pra organizar aqui pra cima da mesa. Então, eu vou organizar essas duas portinhas que tem aqui atrás de mim. Normalmente, vocês me veem gravar aqui nesse aqui do lado, que é onde tem o sofá. E essas duas portas aqui, normalmente, aparece só essa ponta. Mas hoje eu vou organizar elas com vocês, vocês vão ver comigo o que tem aqui dentro. E eu comprei essas duas caixas giga pra organizar. Vou contar o caos. Eu vi no vídeo da boa, da blogueira de baixa renda, que ela usou uma caixa organizadora pra botar as maquiagens dela e eu achei linda. E ai, ah, é essa caixa que eu vou comprar porque deve ser baratinha e eu achei ela maravilhosa. E aí eu comprei a caixa na internet, só que eu sou péssima com medida, tamanho, distância. Pra mim é muito complexo, minha noção de tamanho, de espaço, é muito errada. Então eu comprei e aí quando chegou a caixa eu pensei, ai, ah, vou gravar esse vídeo. Tanto que esse vídeo era pra ter saído na sexta e tá saindo só agora. Porque eu pensei, ah, vai chegar a caixinha, já vou gravar organizando, vou editar, vou postar sexta-feira. Quando chegou a caixinha, ela era desse tamanho. E ela é uma caixinha de joias. Então ela tem a divisãozinha aqui dentro pra botar as coisinhas nos cubinhos. Já organizei aqui dentro algumas coisas, tem mais coisa pra botar aqui que eu já achei. Normalmente são os anéis, as correntinhas, os anéis que eu uso pra tirar as fotos, então eu vou deixar aqui dentro. E aí eu comprei a caixa certa agora, então chegou, ela é gigantesca, não tinha da mesma cor dessa, só tinha desse tom de rosa. Mas tudo bem, como vai ficar dentro do armário, não faz diferença. E cinza e rosa combina, eu acho que é uma das cores que eu acho mais bonita a combinação, é cinza e rosa. Então, vamos lá organizar comigo e começar esse vlog. Então, vocês vão ver a, a visão geral de como tá tudo aqui dentro. Parece organizado, porque são várias bolsinhas e coisinhas, mas nada tem a ver com nada dentro desse armário. Então, tem cadernos, caixinha de recordação, caixas de coisas de papelaria, as bolsinhas com coisas de gravação, uma caixinha com post-its, a caixa da lapela, a bolsa da câmera, bolsa de maquiagem esmalte. Tá tudo meio socado onde coube. Então a gente vai organizar com as caixas, arrumar certinho, separar tudo que fica o que sai e guardar as coisas que tão, vocês não estão vendo também que estão aí atrás. <risos> around you. Eu terminei de arrumar aqui, ficou muito mais prático, as coisas que eu uso mais ficaram mais à mão, o resto ficou aqui embaixo, que eu não uso tanto, que eu pego muito raramente. Então, tudo que eu preciso, as coisas de gravação, as coisas de unha, então vem aqui em cima, eu já deixei abertinho para ficar mais fácil. Já deixei tudo juntinho, que é de unha, dentro dessa caixa, que daí se eu precisar, eu só tiro ela daqui, boto aqui em cima e uso. E aqui ficou as coisas de gravação, a bolsinha da câmera, necessária com os cabos e afins. A caixinha da lapela, e aqui embaixo as joias que eu uso para fazer foto. Joia. As minhas biju, que eu uso para fazer foto, então já ficou aqui na caixinha organizadora junto. Lá no fundo tem cabo, apoio de, do, da lapela, quando eu não quero usar ela grudada em mim. Eu boto no apoio, lá atrás tem as necessárias vazias, que ficou bem lá no fundão, e aqui em cima tem um protetor pro notebook que eu só dobrei e joguei lá no fundo não sei se um dia eu vou usar isso mas veio junto eu decidi guardar então tá tem lá no fundo também e aqui embaixo ficou os cadernos as canetas reserva as de ponta porosa e as de ponta de metal e aqui tem folhas caderno folhas uh, folhas de fichário folha de rascunho adesivos e uma pasta ali embaixo que são recortes para o dia que eu decidi me empenhar em fazer um bullet journal eu já tenho os recortes que eu guardei há muito tempo atrás aqui tem as minhas maquiagens que também ficou fácil é só pegar e fazer lá no fundo tem a caixa da câmera que eu não uso só tem uma lente dentro que é uma lente gigantesca então eu nunca uso e aqui tem uma caixa com umas coisas de pintura, que são do Beto. Então tem giz pastel, tinta, essas coisas. Tá aqui guardado também. E esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!